No vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar blazer sem parecer que você tá com cara de escritório. Olá, eu sou a Marcela Damaso, consultora de imagem e estilo pessoal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o @marceladamaso. Eu tô no Instagram, Pinterest e Facebook. Se você por acaso ainda não se inscreveu neste canal, aproveita e clica aqui. Inscreve Ative o sininho para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. E também curta esse vídeo porque eu tenho certeza que vai ser útil e você vai gostar muito dessas estratégias que eu vou te passar ao longo desse vídeo. Bom, o blazer foi assim por muito tempo encarado como peça de escritório. Então você tinha uh, aquela, aquele termo que eu não gosto muito, né, do terninho, da, de que o blazer era uma peça né, social. E que ela não servia para você usar de outras formas. Na década de 80, se a gente lembrar, usou-se sim né, a mom jeans com um blazer bem estruturado, com ombreiras e tal. Mas depois dessa, dessa moda né, dos anos 80, o blazer foi ficando meio que para trás e considerado só roupa de escritório, uma peça muito formal, uma peça que não... Você não conseguia fazer um high-low, não conseguia entrar ali num universo mais descolado. E aí o que aconteceu? As mulheres usavam, né? Como era muito assim, que se usava muito no âmbito profissional, as mulheres usavam é, uma modelagem mais fit, né, uma modelagem mais ajustada ao corpo para não ficar né, totalmente coberta de, de tecido e para poder também mostrar as formas femininas. Então, o blazer era isso, ele era mais curtinho, né? Na década de 90, sim 1990, anos 2000, ele encurtou bastante, ficou muito mais slim para as mulheres, para os homens também, se a gente começar a pensar na no, no modelagem mais fit para homem. Mas aqui voltando para o né, nosso assunto de mulher, o blazer era muito mais... Uh, Considerado feminino por conta destes ajustes que tinha, mais era um blazer mais acinturado, era um blazer mais estreito. Uh, a modelagem era mais fit. Mas, como tudo vai e volta, né? As fashionistas, o pessoal da moda, começou a resgatar esse, esse essa peça tão icônica que foi. É, e eu acho que ainda vai ser por muito tempo. E de um jeito que se usava bastante mesmo nos anos 80, que era totalmente estruturado, com ombreiras bem, né, em ombreiras bem estruturadas mesmo, largas. Uma modelagem mais afastada do corpo, não é aquele blazer gigante, embora algumas usem o oversized, que também fica bem legal. Mas era um blazer mais afastado, é um blazer mais afastado do corpo, não aquela modelagem totalmente acinturada e mais alongado então todo aquele conjuntinho né que se usava nesse meio tempo para principalmente para as profissionais que necessitam né de usar às vezes uh, nós que somos consultoras algumas né é, começam a demonizar um pouco isso né ah, porque eu acho até pejorativo o jeito que algumas falam ah porque parece uma advogada no escritório gente Assim como toda profissão, tem as advogadas que se vestem mal, tem as advogadas que se vestem muito bem. Não é uma peça né, que vai definir se a pessoa tem estilo ou não. Então, essa peça saiu do escritório e ganhou as ruas. Olha que maravilha. E dessa vez, com uma pegada muito esportiva. Então, a gente vai ver aí muita coisa. Eu vou passar essas formas que você pode usar, né, de blazer, que não vai ficar com cara de escritório. Não, e agora, quando eu falo não vai ficar com cara de escritório, não é de forma pejorativa, tá? Porque eu, eu nunca trabalhei num escritório que eu precisasse usar roupas formais, mas eu amo blazer. Eu consigo tirar isso do ambiente formal, do ambiente profissional e trazer pra minha vida, agregar isso no meu estilo da forma com que eu me visto normalmente. Que é mais casual, um estilo mais descomplicado, mais descolado, tá? Então, vamos lá. A primeira forma que você vai usar é com jeans, olha só. Então, a gente estava falando... Então, eu estava falando agora né, dos anos 80, a gente vai resgatar um pouco disso também. Primeiro porque uh, estamos usando muito mom jeans e wide leg, que são peças que bombaram na década de 80, 80, 90, 1980 e 1990. Então, a gente vai colocar isso, vai colocar o jeans, o okay, quê? Um pouco mais estruturado também, mas de uma forma uh, um pouquinho mais atual, diferente. Então, nesse primeiro look aí, a gente tá vendo uma calça, uma calça jeans sem elastano. Isso é importante também é, mostrar, salientar, frisar que ela está com uma calça sem elastano. Tá com um cintinho aí que dá né, toda essa... essa deixa o look mais completo. É né? um acessório que eu, eu sempre falo aqui, se você puder investir num cinto bacana, use porque ele complementa o look, ele sabe, dá aquele toque final. Faz o teste aí na sua casa, coloca uma roupa maravilhosa que você sempre está acostumada e coloca o cintinho para você ver como ele arremata o look e fica muito legal. Aqui ela colocou, eu não sei, não dá para ver direitinho, mas parece que é uma mule. Então é um sapatinho baixo, não está de salto. E esse blazer que também é super alongado, né, tem esse tom mais é para tons terrosos, mas para o bege. Ele é um blazer xadrez, um xadrez bem, né, uh, que não é um xadrez muito aceso. E ela fez igual eu estou aqui, né, ela levantou a, a manga para dar essa, esse jeito mais descolado. E aí, assim, vamos pensar que ela tá com um óculos de sol bacana, um coque todo despenteado, né, despojado. Então, tudo isso agrega pra tua imagem. Não adianta você sair daqui e falar assim, beleza, vou lá, vou comprar um blazer assim, vou usar assim, assado, do mesmo jeito que ela tá usando, se você não tiver o estilo, se você não tiver a forma com que você vai arrumar o cabelo, de repente você vai só ficar com uma pessoa que colocou um blazer, ponto. Não vai agregar uh, estilo, não vai agregar uma imagem bacana pro teu look, você vai ser realmente aquela pessoa que só comprou a tendência. Então fica muito atenta nisso. Já que a gente tá falando de jeans, não é só calça jeans, pode ser uma saia jeans. E olha essa saia jeans, essa mini saia jeans, que legal que ficou. O blazer aí, ele é alongado, mas não é tão alongado quanto o outro. E ela tá com uma camisa, olha lá o cintinho de novo, uma sandália, uma mini bag, uma bolsa pequenininha, óculos escuros, olha o cabelo, olha toda essa composição do look. Esse blazer que também, se você colocasse, vamos imaginar assim, esse blazer com a mesma calça, né, da mesma estampa, uma camisa, um salto, faz um coque, fica outra coisa fica assim com uma cara mais profissional, de escritório, tá? Isso é o que a gente não quer. Hoje a gente quer trazer o blazer para o nosso dia a dia sem escritório. O nosso dia a dia mais casual. E aqui um look que eu gosto muito, muito mesmo, é o short jeans. Então você vê aqui que ela tá de tênis, com short jeans. Gente, sinto de novo, sinto faz diferença, tá? Pensem bastante nisso, observem bem. E um blazer marinho com botões dourados uma coisa assim que você poderia considerar até né uma coisa mais clássica mais tradicional ela desconstruiu tudo isso com elementos esportivos que é o jeans e o jeans é como é um jeans destroyed ele é rasgadinho ele é claro um tom claro ele não é um jeans apertado ele é mais larguinho mais soltinho e um tênis branco que é mega esportivo então você consegue desconstruir todo, todos esses elementos, essa, essa coisa tradicional com elementos mais casuais e esportivos. Bom, agora eu vou falar o que? De alfaiataria. E assim, se a gente pensar em alfaiataria, poxa, vai parecer que realmente eu estou indo para o um escritório, que eu trabalho com isso, não vai me deixar casual. Aí é que você precisa se ligar em algumas coisas tá que vão fazer muita diferença tá essa modelagem aqui que ela tá usando é uma modelagem bem oversized tanto do blazer quanto da calça e aí você vê que ela tá com um top né um, um top curtinho quer dizer isso não vai para um escritório né está muito muito aquém de um escritório muito além do escritório então ela tá aí com esse blazer todo solto ele é um pouquinho mais desestruturado que o outro, mas também é amplo e tá todo desconstruído aí. Ela poderia estar tá com uma rasteirinha, poderia estar tá com um tênis também, com uma sandália, tá? Então, são esses elementos que vocês têm que ficar mais atentas para você conseguir usar. E olha que dá para usar em com com alfaiataria. Aqui nessa né, icônica pessoa que está assim revolucionando, uh, a sua própria imagem pessoal, a gente vê os looks bem mais sobres dela, saindo um pouco mais do esportivo, mas também agregando como o tênis. O tênis dela tá bem esportivo e ela tá com um look, assim, seria um terninho, mas ele tá todo oversized. Então, assim, não tem a menor, não causa aquele impacto de, nossa, ela, está, ela é muito tradicional. Então, você vê aí toda essa, essa esportividade dentro de um look inteirinho de alfaiataria, composto de blazer de alfaiataria e calço de alfaiataria. Tudo oversized. Ficando um pouquinho também, né, na, um pouco na alfaiataria, mas também a gente pode, a gente vai ver mais pra frente que não é só alfaiataria. E assim, a gente tá falando de alfaiataria, dá pra usar com bermuda de alfaiataria? Dá. Olha esse look dessa mulher incrível. Ela tá usando um blazer bem colorido, um pink Tá? com uma bermuda também de alfaiataria preta. Ela está usando uma sandália que tem um saltinho sim. Desconstrói isso como? Com uma camiseta fã, uma camiseta com uma estampa bem legal. Né? O jeito que ela está usando o cabelo, a forma como ela está se expressando, tudo isso importa, tudo isso faz parte, tudo isso muda muito o look. Então, escolha uh, bem as cores, o tecido, o comprimento... Tá? que isso vai fazer muita diferença na tua imagem. Aqui, como eu não poderia deixar de colocar de jeito nenhum, é a biker, a bermuda ciclista. Por quê, gente? Uh, foi muito, assim, muito mesmo usada na década né, de 1990. Eu era criança nessa época e eu lembro assim, eu usei bastante essa bermuda e eu lembro das mulheres também usando e usava com moletom, com, jeans, com um tênis e aqui eu resolvi trazer de uma forma, claro, muito, mas assim, muito mais sofisticada que naquela época com esse blazer alongado também preto, é como se eu colocasse, né? Hoje eu tô de, de jeans, de wide leg, mas é como se eu colocasse uma, uma biker e beleza, tô pronta. Coloca um tênis bem bacana e você muda completamente a cara do blazer preto. Porque, e assim, eu estou de propósito com o blazer preto, porque tem muita gente que acha que o blazer preto é muito conservador, ele é muito tradicional, que você não consegue deixar ele com o ar descolado. E assim, né, gostaria muito que vocês entendessem que dá sim para fazer. Olha o jeito que ela tá. Você imaginaria, assim, essa mulher indo para um escritório de advocacia, como muita gente fala, para um escritório de contabilidade? Não. Porque ela desconstruiu toda aquela ideia do tradicional, do clássico. Com o quê? Com a biker. Com a camiseta também. Olha só essa camiseta. Não é uma camiseta básica, é uma t-shirt básica, branca, sem nada, que, sabe, vai remeter, não. Não, sabe? Ela tem personalidade, esse tênis também tem personalidade. Então, é o conjunto de coisas que faz com que a imagem dela se sobressaia e não deixe o blazer com cara de escritório ou mesmo com aquela cara, sabe, caretinha que o pessoal fala muito, ah, mas o blazer preto, tem que saber comprar. Tem que saber usar, é, comprar o tecido, tem que saber como que você vai usar isso, como é que você vai agregar, dá para usar aí com uma porrada de coisa e ela escolheu a a bermuda biker para isso. E aí, né, como eu tava falando do blazer preto, é, eu achei por bem a gente falar mais dele e desconstruir totalmente essa história de careta de tradicional, de clássico que o pessoal fala. Muito importante também o seu blazer preto não ter aquela cara de que você pegou aquele blazer daquele conjuntinho, eu sempre falo isso, aquele conjuntinho preto, sem graça... Que muitas vezes se usa para trabalhar, com aquele uniforme. E aí você pega aquele blazer, põe com uma calça e acha que está arrasando. Tem que entender do tecido, tá? Se você olhou, viu que aquele negócio está brilhando, que tem muita coisa. Que está é, com aquele aspecto muito de, de um blazer super tradicional ou já ultrapassado. Para que, que você vai usar? É mais fácil você comprar um. Um blazer, olha só falando aqui, ó, te incentivando a comprar uma roupa, mas é melhor mesmo para que você tenha esse, uh, esse estilo atualizado e se sinta bem usando um blazer, sem parecer que você pegou né do seu uniforme de trabalho e colocou para sair para ir para um cinema porque você achou que ia ficar chique ou ia ficar igual uh, as fotos que você sempre olha no Pinterest. Então aí, vamos pensar na calça Destroyed, que ela funciona muito bem para isso. Por quê? Não dá para você é, ter uma imagem super mega ultra profissional clássica tradicional com uma calça jeans Destroyed. E aí também ela colocou esse tênis que é bem esportivo, né? com esse blazer é, preto. Você vê, olha só, agora ela está com a camiseta branca, olha a diferença. Entende? Que são os elementos, são os aspectos que você usa, que você coloca no teu look, que vão, de fato, diferenciar né? um, uma pessoa da outra, uma imagem mais legal de uma mais conservadora, ou de uma mais ultrapassada. E aqui um look all black. Olha só que bacana isso. Ele tá todo preto, é um look todo preto, e esse blazer também tá super desconstruído, né? Ele não tá... não tá... Uh, estruturado, ele tá bem desestruturado. Parece até que ele tá bem levinho, é um tecido bem mais leve, olha só. O Black também naquelas, né? Porque ela tá usando uma camiseta branca, deixa eu né, me, me acertar aqui com vocês. Uma botinha Chelsea, né? É uma botinha Chelsea? É, que eu adoro, acho linda, tem uma e eu uso bastante. Uma bolsa dessas mais estruturadas também, bem legal dobrou a, a manga, gente, fica outra coisa, não tem como você falar que blazer preto é ruim, eu, eu já vi muita gente, muitas mulheres falando assim, né, que não dá pra usar porque é muito tradicional, muito conservador, enfim, dá pra fazer mil combinações assim, é só você realmente é, se ligar nos detalhes e mudar, né, usar esses detalhes mais esportivos mais urbanos também, a seu favor. E aí, eu trouxe uma saia, né? Com saia. Por que não usar blazer com saia? Nossa, porque vai ficar com cara de, de terninho, de conjuntinho. Não, se você colocar esse blazer, olha só. Esse look, assim, ele especifica, ele explica bem. É, é, é meio que auto-explicativo, né? Dá uma olhada nisso. É uma blusa que ela colocou bem mais alongada, com uma saia bem soltinha e o blazer alongado também. Então, como tudo isso, né, acontece, alonga também a silhueta. Aí ela podia estar tá com um tênis, uma rasteirinha, uma botinha, um coturno. Gente, mil coisas no pé, sabe, para ficar descolado igual ela tá. Blazer branco, onde que a gente ia imaginar usar o blazer branco dessa forma tão descolada e tá tão legal, tá tão bacana de usar. Saia longa super funciona também. Olha só que ela tá com uma bota, né? E, e assim, isso me remete muito aos anos 80, mas tá tão atual. Ela conseguiu deixar de uma forma tão atual, tudo casa tão bem, tão bem, que assim, não parece <risos> que são referências dos anos 80. Essa saia plissada, um tecido super leve, bem fluido, com uma bota que é um pouco mais pesada e o um blazer pesadão por cima, né? Porque a cor dele também é mais escura do que a saia, que é super clarinha. Então, é isso. É você fazer as combinações que vão te deixar bem e você vai se sentir bem legal. Dá pra usar com calça? Dá. Dá pra usar com alfaiataria? Dá. Saia curta, short curto, bermuda mais compridinha, biker, saia longa? Dá pra usar. E o vestido? Olha que coisa bem bacana esse look. Quando você curte um ar assim mais descolado, mais atualizado, nossa, colocar o blazer e um vestido, ao invés, né, que a gente usou muito a jaqueta jeans, se você trocar a jaqueta jeans pelo blazer, pronto, você já atualizou o look assim, sabe, a sua imagem tá atualizada na hora. Não precisa de esforço. Eu gosto de looks assim, que sejam bacanas, que sejam atualizados, que sejam. Uh, que me deixem, me façam me sentir bonita, fashionista, elegante, sofisticada e que seja descomplicado, que seja fácil. Ninguém quer ficar perdendo tempo pra se arrumar, pra se sentir bem. A coisa tem que fluir, tem que ser. tem que ser natural, tá? Então, olha só. Sandália, né? Um belo vestido preto, comprido, com essa fenda maravilhosa. E esse blazer, que é um blazer que parece, né? Tem esse ar mais tradicional. Olha como ele ficou todo descolado nesse look. Nessa imagem também. É o que eu falo, gente. Cabelo, maquiagem, acessório. Tudo isso conta e deixa ela bem, bem, bem, super descolada. Aqui, para vocês não falarem que eu só, né? Mostro as coisas preto. Eu pus esse blazer rosa. Com esse vestido maravilhoso, mostarda, olha como ela tá colorida, olha como tá pra cima esse look. Tá careta? Não tá. Tá convencional, tá tradicional, não tá. Ele tá super descolado, super atualizado. Você até olha assim pra ela, passa um ar de leveza. Mesmo assim, bem colorido, com blazer Bem comprido, tá aqui, tipo, quase um casaco já, mas um belo de um blazer bonito, pink, um rosa. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Eu, eu usaria o, o, o look que eu falei agora anteriormente, mas pra você que é colorida, por que não? Por que não usar essas cores a seu favor? Mesmo com blazer? Nossa, mas é um blazer rosa, gente, eu tenho um casaco rosa, um casaco de frio rosa. Isso aí independe. Se você for usar, não tem problema, você ter um blazer verde, um blazer azul ou laranja, pink. Basta você usar e que isso seja também parte do teu estilo pessoal. Para fechar então, eu vou falar da wide leg, que é uma peça que voltou e eu confesso que demorou muito para eu Uh, entender como eu conseguiria colocar isso no meu estilo, tá? Eu sempre penso nisso antes de comprar alguma tendência, antes de é, incorporar no meu dia a dia. Se não tiver inserido no meu estilo, eu não consigo usar. Então, eu já sei que eu tenho que ver bem como isso vai funcionar para mim para que eu consiga usar de uma forma que eu me sinta confortável, segura e me sinta também bonita. Então, aqui, a, a Wide Leg. Uh, eu acho legal que você consegue colocar, fazer esse duo com escarpão, com sandália de tira fininha, de salto alto, com anabela, com oxford, com tênis, pode ser aquele tênis branco, pode ser um tênis tipo All Star, pode ser um daqueles que igual da Balenciaga, sabe, aqueles bem, uh, que tem o solado bem tratorado... E, e é isso, aí é só você realmente escolher o tipo da calça, pode ser a calça jeans, como ela tá aqui nesse look, esse sapatinho Chanel, né, o um modelo Chanel, que ele é abertinho atrás, é, não dá pra ver se ele é um aberto atrás, mas assim, é, parece um, um Chanel e blazer preto, camiseta branca, uma bolsinha Chanel, essa é a 255, assim, sem esforço, é o que eu falo pra vocês, sem esforço, sem complicar, sem complicar. Você tem um estilo sem ficar complicando as coisas. A minha ideia aqui é trazer looks, imagens pra vocês se inspirarem com coisas que vocês não precisem quebrar a cabeça. Esse aqui é um look desse tipo. Olha só também esse look, né, que é bem, ele é escuro, né, ela tá usando uma camiseta preta por baixo, uma calça também preta, mas tá com tênis. Né? E um blazer cinza, que também poderia ser muito bem uh, estruturado, um blazer que você usaria com uma saia, tá aí com uma... Opa! Tá aí com uma wide leg, com tênis, cabelo bem despojado, um óculos escuro. Pra mim tem que ser assim. Estilo não é pra complicar. A gente tem que descomplicar o máximo que a gente pode. A vida da gente já é super complicada. Então pra que a gente vai complicar o vestir? Pra quê? Então, essas soluções que eu trouxe para você usar o blazer como se ele não estivesse no escritório, é algo para você usar assim ó, de forma bem rápida. Não trouxe nada aqui elaborado que você não consiga usar. Blazer com saia, vamos recapitular aqui rapidinho, tá? Blazer com saia, com jeans, com wide leg. Você pode usar blazer com vestido que fica super bem, colorido, preto, com coturno. Então, são coisas muito simples e que, assim, é para te tirar mesmo daquela tua zona de conforto e fazer você criar outra zona de conforto. Uma zona de conforto com estilo, que você não precisa ficar pensando todo dia no que você vai vestir, o que, que você vai tá usar. Nossa, eu vou comprar aquela blusa, eu vou usar aquilo com aquilo, mas aí eu vou ter que passar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. A ideia é que é descomplicar, trazer você... Para a luz, para você entender qual é realmente o teu estilo pessoal, com o teu gosto pessoal. Para você se vestir sempre bem, com confiança, em qualquer, mas assim, em qualquer mesmo ocasião. Então, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, tá? Com alguém que precise disso. Aquela pessoa que não tem estilo, que você vê que fala, nossa, olha só, a pessoa tem um blazer lá e não consegue usar. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Assim vocês me ajudam a levar também essa mensagem para mais mulheres. Que assim como você, ou como a tua irmã, ou... Alguém que precise ouvir isso, vai ouvir também. E aí, se você quiser mais dicas, mais estratégias, me segue lá no Instagram, no Pinterest no Facebook, no arroba Marcela da Sempre posto lá, sempre coloco muitas coisas nos stories, respondo as perguntas das minhas seguidoras, é só me seguir para mais dicas. A gente fica por aqui hoje, mas a gente se vê também lá nas redes sociais. Até mais! <música>